Vamos aí para mais um vídeo No pedaço Fazer um vídeo aqui, fazer mais um teste Outro dia eu fiz um teste Da XRE 190 Subindo serra e tal Só que hoje eu vou fazer mais um aqui Vou com certo cuidado aqui Porque de repente pode vir alguém no sentido contrário Mas eu quero mostrar que o desempenho dessa moto Na subida da serra É uma estrada que tem é bem movimentada, então tem que ter bastante cuidado. Mas olha só, uma subidona aí. Ó. Não sei se dá para vocês verem direito, mas olha o desempenho. Tem que tirar a mão do acelerador. Desempenho muito bom na estrada de chão. A subserra. Uma moto muito boa para quem tem tá fazenda. Olha só que tá larga a estrada. Para quem tem tá fazenda, chácara, porque é uma moto que desenvolve muito bem. Esses trechinhos assim tem que ter certo cuidado, né? Porque se vier um carro no sentido contrário Não vai dar para ele desviar de você não E nem você desviar dele Essa aqui é uma moto que vale a pena comprar Se a pessoa quer uma moto econômica E que desenvolve bem na estrada, vale a pena eu mesmo comprei essa XRE aqui E tô amando, tô gostando demais dessa moto Aqui é a minha primeira moto alta, né? Mas eu não quero mais voltar pra moto baixa, não Tem o um diferencial Antes eu pensava que aonde uma ia, a outra ia Não é bem assim também, não Vai, mas tem mais dificuldade, né? Olha só, ó a subidona aqui, desenvolvimento muito bom, que dá demais que tem que ter cuidado com essas curvas, olha só. De Sidona aqui, eu lembro que eu passava numa Titan aqui, menino, igual uma bala. Mas hoje eu já tenho mais medo. Tô mais ajuizado. Hoje eu tenho noção que pode vir um carro no sentido contrário. Olha só, um desempenho muito bom. Desempenho com a economia. Para uma compra Que valeu a pena E como valeu a pena É, até agora não encontramos nenhum carro Eu vou mais um pouco Ali tem uma subidona bruta ali Subidona bruta é a subida alta Olha essa aí ó. É, tá até arrumadinha aqui Aí eu vou até ali num ponto que é possível enxergar palmas daqui desse ponto que eu vou que eu vou parar aqui eu vou parar eu vou finalizar o vídeo nesse local pode ficar embaúmba mais um... Faz um pouco que o local aqui é bonito muito bonito aqui olha olha só Aqui enxerga a cidade de Palmas e nós estamos aproximadamente uns... Olha lá, o lago da usina hidrelétrica. E nós estamos aproximadamente uns 30 quilômetros de Palmas. E olha lá os prédios. Tudo aí, olha só. Eu gosto de parar aqui porque esse visual aqui é bastante bonito. Olha só o lago, as curvas, onde era a curva do rio. Aí o lago pega e represou. E a gente dá de ver daqui as curvas. Antes do lago encher já era possível visualizar o rio daqui. O rio Tocantins. Que esse aí é o lago da usina hidrelétrica do Lajeado. Que foi formado pelo rio Tocantins. E lá é Palmas. E é isso aí pessoal. Falou. Eu sei que vocês viram aí que o desempenho da moto é bom. Vocês comentam aí embaixo aí o que é que achou. Se quiser tirar alguma dúvida. Pode comentar aí embaixo. Que eu respondo. Se eu souber responder eu respondo. Falou.